Quando eu vejo uma reunião de uma comissão da importância da Comissão de Segurança Pública analisando, se reunindo, para analisar 34 requerimentos apenas um projeto de decreto legislativo e nenhum projeto de lei, eu acho que isso passa uma imagem para todos nós dentro dessa comissão, a sociedade muito ruim, tanta violência acontecendo no nosso país, aumentos de tantos casos de crimes bárbaros, violentos, e o parlamento na sua comissão de segurança pública em vez de dar respostas com votações de relatórios de projetos de lei, não há nenhum relatório de projeto de lei pronto pra ser pautado e para ser votado nesta comissão de segurança, então a gente passa para a sociedade uma imagem da mais absoluta inoperância. Como orienta a votação União, Partido União? Senhor presidente, é, a União orienta sim a inversão de pauta, posteriormente adiantando, claro, nosso posicionamento em relação ao mérito da, do convite ou da convocação do ministro, pegar o tempo de liderança nessa orientação. Primeiro, para falar um pouco sobre o requerimento em si, né? eu acredito que tenha sido uh, infeliz que o ministro tenha saído mais cedo daquilo que eu acertado uh, na comissão devido ao tumulto que foi causado aqui, porque eu tinha uh, questionamentos muito sérios e muito duros a fazer ao ministro Flávio Dino em relação a dispensar né, o batalhão uh, que fica à disposição, destacamento do batalhão que estava já à disposição na noite do dia 7, que foi dispensado no dia 8 por alguma razão, uh, em relação à postura do GSI também, de não informar uh, os órgãos, os, da própria BIN, de não informar os órgãos do CISBIN, que também configura outro crime cometido por membro do governo, omissão criminosa que denunciei por crime de responsabilidade também do ministro Flávio Dino, e outros pontos que nós, aliás, deveríamos esclarecer na CPMI do dia 8 e mais uma vez, né, nós já cumprimos todos os requisitos formais da CPMI, as assinaturas já foram coletadas, e numa manobra, né, num tapetão, o governo basicamente cancelou a sessão do Congresso Nacional de hoje, porque sabia e tem medo, na minha avaliação, do que pode surgir dessa investigação, porque se há tanto esforço assim por parte do próprio presidente Lula, do Partido dos Trabalhadores, em não querer esta CPI, a ponto da gente ter uma promessa de um presidente do Congresso Nacional de que seria feita a leitura hoje, e o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, descumpriu com a sua palavra para atender a esse pleito desesperado do governo, porque não só seria ali da CPMI, mas também o governo perderia nas votações de boa parte dos velhos, Boa parte dos vetos do presidente Lula seriam derrubados, inclusive de projetos de emendas de minha autoria que instituíam o ensino de robótica, programação e educação financeira nas escolas. O governo não teria maioria para manter o veto do presidente Lula, que não quer que essas disciplinas, que não são nem do futuro, já são do presente, sejam ensinadas nas escolas, ele não teria o voto para isso. Mas, para além disso, senhor presidente, é, eu gostaria aqui de fazer uma crítica construtiva aos trabalhos da comissão. Vossa Excelência sabe que eu tenho um grande respeito uh, pelo seu trabalho profissional como parlamentar. Estivemos juntos na última legislatura. Sei que Vossa Excelência é muito diligente nos trabalhos que conduz. É muito sério, é estudioso, é capacitado. É um sujeito que não ocupa uma presidência de comissão hoje por acidente. Não. Por competência. Né? Mas é, quando eu vejo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 Aumentos de tantos casos de crimes bárbaros, violentos, eu tenho com tristeza acompanhado o que tem acontecido no centro de São Paulo, né, com ataques ali de, de, de viciados em crack, que deveriam estar tá em tratamento, mas hoje é, é, transformam o centro de São Paulo, destroem o centro de São Paulo e hoje, né, sem esse tratamento e sem a atuação da segurança pública, a gente vê saques em massa e o parlamento, na sua comissão de segurança pública, em vez de dar respostas com votações de relatórios de projetos de lei, e Vossa Excelência afirmou que pauta tudo aquilo que está disponível para ser pautado. Eu até questiono, Vossa Excelência. Não há nenhum relatório de projeto de lei pronto para ser pautado e para ser votado nesta comissão de segurança? Vossa Excelência não pautou porque não há relatórios prontos, porque se não há relatórios prontos, senhor presidente. Eu mesmo me prontifico a receber as relatorias que Vossa Excelência é, é, conceber é, convenientes para apresentar os relatórios já na semana que vem, porque é absolutamente inaceitável que a Comissão de Segurança Pública, primeiro, perca tempo analisando 20 requerimentos procedimentais. Ou seja, um requerimento procedimental basicamente é um requerimento sobre nada de mérito. É um requerimento sobre o procedimento da Comissão em si. Segundo que os requerimentos procedimentais que a gente analisa na comissão são sobre outros requerimentos. Então a gente passa para a sociedade uma imagem da mais absoluta inoperância. A gente está num cenário de violência, atentados, de gente maluca nas escolas assassinando crianças. A gente tem uma resolução no CNJ que acaba com o hospital psiquiátrico de custódia, que vai soltar os criminosos mais perigosos do país em menos de 10 meses. A gente tem um afrouxamento da aplicação de medidas de segurança pública por parte de alguns estados e por parte também do governo federal e a resposta do parlamento é não votar nenhum projeto de lei na Comissão de Segurança Pública, senhor presidente. Mais uma vez, eu, eu reforço... Eu reforço o meu apreço pela sua competência, eu reforço o meu apreço pelo seu trabalho, eu reforço, inclusive, senhor presidente, um apreço pessoal que tenho, por vossa excelência, pela companhia, pelo trabalho conjunto que nós desenvolvemos na legislatura passada. Mas termos uma pauta de comissão, ou a gente sequer ter relatórios de projetos de lei com tantos parlamentares na comissão para a gente apreciar esses projetos e ter algum impacto na vida real, que esses requerimentos em sua grande maioria não têm, é uma coisa que eu acredito que seja o mínimo que a sociedade espera de nós. Então, presidente, mais uma vez, só reforçando. É só uma crítica construtiva. Perfeito, obrigado. Ainda nesse sentido, nós encaminhamos aí algo em torno de 200 projetos de lei para que nessa nova legislatura, nós iniciamos uma nova legislatura. Isso o regimento impõe a redistribuição. E o único relatório que foi encaminhado para nós até agora foi do PDL 03, de autoria do deputado Marcos Polon. Que de... O capeta já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 Eu acho que era muito jovem para é, perder o pai.